olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço olha só aqui meu plantio de milho e feijão aqui ó é o terreno da vizinha aqui ela tá tudo cheio de mato ali ó eu carpilhar aqui também ó, fiz um monte aqui para se decompor esse mato aqui e aqui eu plantei ó, milho e depois a minha sogra falou Zé planta e feijão também Isso é muito bom então eu plantei aqui perto aqui tem essa unha chama cebolinha. Por que chama cebolinha? Porque se a gente puxar aqui, ó, ela, ela tem uma batatinha aqui, ó. Então isso aqui ela vai, eu não sei se é até 50 centímetros. Então aqui eu plantei o milho primeiro, agora eu tô vindo aqui, ó, por enquanto, enquanto tá pequenininho, ó, eu tô vindo arrancando aqui, ó, devagarinho aqui, ó, ela tem uma batatinha aqui. Então eu... esse é o meu canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha nossos vídeos, deixa o joinha, deixa o seu comentário para fortalecer o canal olha só gente que maravilha eu que sou do norte gosto muito de planta cresci na na roça a vizinha aqui tinha um terreno cheio de mato Falei assim ó eu, eu vou limpar o seu terreno vou manter limpo só que só se eu plantar Aí ela deixou eu plantar Eu fui plantar aqui uns feijão Ou oh, uns milho, né? Aí a minha sogra falou Rapaz, planta feijão também Aí eu plantei aqui uns feijãozinhos Vamos ver o que, é que vai dar A terra aqui parece que é muito boa, né? Gostou? Gostei Dá tá pra... pra lá pra lá que então você se machuca, vai O que tá fazendo, tio? Tô limpando ah? Tô limpando então, então, Ó, você vai pisar em cima do milhinho aí, ó Você ah? vai pisar em cima do milhinho aí, ó Milhinho? É Tá bom Vai pra lá, vai aí veja bem, quando é só milho essa terrinha que você vai aqui ó, você vai puxando aqui pro o tronquinho ó. um pouquinho de terra aqui ó. aí depois quando ficar maior aí eu vou chegar mais terra viu? isso aqui é a cebolinha que eu plantei de dois em dois e aqui, aqui na realidade foi meu sobrinho que plantou eu tava ensinando para ele plantar teve lugar que ele colocou quatro mas é de dois em dois mas a maioria tem dois pés, viu? Deixa eu fazer isso aqui, ó. Isso aqui é vitamina pra ele, viu? Esse aqui ó tem que ter muito cuidado para não arrancar o feijãozinho que não pode passar inchada de jeito nenhum e aqui até crescer vai ter que ficar assim ó então um dia é milho nós já sabemos que pode encochar a terra bastante quando cresce né feijão também pode mas só quando ficando crescer ó. pronto agora aqui vai. depois você vai ter que vir arrancar até crescer ó. é assim então acompanha o nosso canal aí ó deixa o like Vamos esperar ele crescer aqui, vamos ver como é que vai ficar, né? Então assim, deixa o joinha aí e vamos que vamos. Olha, olha como é que tá ficando aqui, ó. A nossa rocinha aqui, ó. Esse aqui era um pé que já tinha, ó. Depois eu mostro de novo pra vocês, já Ali era lixo que eu tirei do, do terreno. Eu vou, vou, vou jogar tudo no saco pra ir embora. Agora aqui aos poucos, eu vou pôr esse lixo aqui no saco preto o lixeiro levar embora, é garrafa, é, é saco de lixo, sacolinha, fio de telefone, o terreno estava vazio, então não tem ninguém cuidando, agora vai ter, se Deus quiser. Prontinho, prontinho, minha gente, ó, limpamos, limpamos aqui a caixinha da energia aqui, ó, é isso aí, um abração, fui, tchau.